A cidade de Utopia está em um perigo iminente Desde que alienígenas começaram a aparecer na cidade E até explodiram a base do meu amigo Depois a minha, tudo só piorou E com isso em mente, eu comecei a levantar A grande muralha de utopia para nos proteger Porém, o que eu não imaginava É que a nave alienígena ia aparecer de novo E o pior, em cima da cidade Eu e meu amigo Apu temos um plano para derrotar Essa nave e proteger a cidade Mas antes, eu preciso evacuar a cidade para se preparar para esse grande perigo que tá vindo Então se você quer saber o que vai acontecer É muito importante que veja o vídeo até o final e se inscreva Desde que a cidade de utopia entrou em perigo Muitas coisas aconteceram e muitas pessoas estão perdidas precisando de informação, como por exemplo o Carlinho que veio falar comigo. O LG oh. oi, Carlinho aí, velho. Oi, P pode entrar, pode entrar. T tô reformando aqui a prefeitura, tô colocando uma cadeira mais nova. O LG, eu fiquei dois dias sem entrar aqui, mano. E o que que tá acontecendo? A sua base foi destruída e agora tem meio que um, uma muralha aqui do lado de fora. O que tá acontecendo na cidade. É... Então, a cidade meio que tá em estado de calamidade, Carlinhos. Estão invadindo ela. A mas nave alienígena entretido. apareceu, explodiu a minha base inteira. E eu tô com medo que eles voltem para a cidade. O Delete colocou uma foto lá que a nave chegou aparecendo no topo da cidade, que eu não sei se é verdade ou não, mas eu tô fazendo uma muralha para defender tudo. Mano, a alienígena invadiu a cidade? Você tá falando sério? Sim, cara. Eu, eu não sou tão bom pra explicar isso. Acho que a melhor pessoa é o Delete, cara. Mas saiba que você vai ter que abandonar a sua casa, Carlinhos. Lime a casinha, cara. Eu não queria nem se a gente lutar contra eles. A gente pode lutar contra eles, mas o perigo é iminente, Carlinhos. Você tem duas opções. Ou você faz uma casinha pra você morar aqui, mora em algum local aqui da cidade, na, na, dentro da cidade, dentro da muralha, ou você fica isolado lá pra fora. Mas se tá lá fora, não entra mais. Ah, oh, peraí, a minha casa vai ficar tudo lá de fora da muralha? Sim, eu só vou, eu não vou colocar a base de ninguém. Só a cidade vai ficar dentro da muralha. Meu Deus do céu, velho! Então, um lascou. O LG lascou, velho. Não, mano, eu vou, eu vou, todo mundo que quiser ficar na cidade eu vou fornecer coisas pra poder morar, pra poder ficar seguro e tudo mais, mano. Agora, a prioridade é salvar os mais fracos. Tem muita pessoa que não consegue se proteger, Carlinhos. Sim, é verdade, não. Você tem razão. Mas então você falou com o meu irmão lá. O Delete, ele pode saber mais sobre os alienígenas. É, ele é a melhor pessoa pra responder essa dúvida sua, Carlinho. É, então eu vou lá, velho. Mas enquanto sua casa e agora, você tá assim, casa? Bom, eu sou prefeito, né? Eu posso morar na prefeitura. É, meu é verdade, plano né? é terminar de reformar aqui e morar aqui, cara. Ah, boa, boa ideia, velho. E tem bastante espaço, né? Dá pra também, sei lá, eu morar aqui com você, né? Dá, quem precisar pode, pode morar aqui. Nós né? faz uma salona aqui pra todo mundo. Tem um espaço do tribunal ali, tem espaço pra todo mundo, cara. Ah, a minha legal, prioridade véio. agora. Mano, é simplesmente levantar essas muralhas aqui. Ó, vem pra cá pra você ver que legal. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você só fez um pedacinho, parece? Então, o Jonathan, foi o Jonathan Drill lá da, da construção que fizeram, não foi ou não? Ah, ó, achei que você. Colocaram um pedaço da muralha ali já pra eu ver se eu tava gostando. Eu gostei, daí eles vão colocar mais aqui. É aparentemente, eles falaram que é muito fácil fazer essa muralha, porque é tipo um bloco sólido, né? Um molde só joga um cimento dentro. Então, ah, mano, eu vou, eu vou espalhar em volta da cidade toda pra proteger. Caraca, vai ficar muito protegido, velho. Pena que a minha casinha vai ficar do lado de fora, velho. É, mas que não tem como, cara. É, é muito caro para fazer tudo isso aqui é. e é é a cidade, mano. Não, verdade, velho. Mas então, LG, eu vou lá conversar com o meu irmão lá, velho, pra saber o que, que tá acontecendo, velho. Beleza, Carlinho, boa sorte, tá? precisando, tamo aí. Beleza, igualmente, viu? Mano, Carlinho é meio doido, né? Acho que ele vai falar com o Delete, ó. Por sinal, eu comecei aqui, ó, a reformar todo o tribunal, né? Já que a gente vai morar por aqui, eu acho que é legal deixar tudo bem mais atualizado. Então, eu troquei os bancos, o carpete, iluminação, tô deixando tudo bem mais atualizado, né? E eu ouvi uns barulhos estranhos. Ô, Delete. Oi, LG. O que tá aí? Não é pra você ficar bravo comigo, não, viu? Você falou que era pra nós morar aqui, eu fiz uma barraca para mim. Ô, Oh meu Deus! Você tá morando aqui? É, eu vou morar aqui na frente da prefeitura. Você está fechando toda a cidade? Eu vou ficar aqui perto de seis. <risos> tá bom, tá. Eu, eu pensei que você fazer uma casinha, mas beleza. Vou levar a murta não, né? Não, ai achei estranho. Bom, se precisar aqui dentro, acho que tem alguns blocos. Você pode pegar também para ajudar. Mas, ó, Delete, fala como a gente vai, Eu não sei que por quanto tempo vai ficar essa, essa loucura, essas muralhas, essas coisas. Se você ou por agora, por agora fica na barraquinha. Mas se puder, mano, pega o um espaço da cidade e faz uma casinha para você. Pra você. Ou, normalmente um terreno custa assim não, não é isso? Como eu tô gastando muito dinheiro para fazer as muralhas, eu ainda tenho que comprar pelas casas, mas as casas vai custar 25, o que é bem mais do que a gente ganha no nosso salário, né? Então tá tranquilo daí. 25. Pra fazer uma casinha? Sim, mano. Bem mais barato que uma loja, né? Nossa, eu, depois eu vou fazer então. Talvez amanhã. Ah, faz uma casinha bem bonitinha. Só você ver onde aqui não vai ter loja e onde você perceba que não vai ter uma muralha e faz. Tá, combinado, então, LG? Mas por enquanto eu vou ficar aqui na minha barraquinha, tá? Mano, tá, tá, tá em casa. Tamo tranquilo, mano. Apesar de água, tem aqui, tá bom? E, bom, meu Deus, quanta coisa. Tem até uma barraca do Carlinho ali agora, né? Bom, de qualquer forma, ó, como vocês podem ver, eu tô dando uma boa reformada aqui em tudo e eu tô pensando em espalhar várias camas aqui para quem ainda não tem casa na cidade poder ficar aqui para sair de ficar quadro, fiquei em segurança, né? Na realidade, o motivo disso é bem mais perigoso do que vocês imaginam. Como vocês podem ver lá no começo do vídeo, eu ainda estava com a minha roupinha normal, porque eu estava descansando. Não tinha botado a roupa de prefeito, eu tinha acordado ainda. Não foi só um oi para vocês que eu fiz assim. O apu veio falar comigo muito cedo e não era coisa boa como sempre. LG? Ah. LG? Oi, oi, oi. Mano, o que que é isso? O que que tá rolando na cidade, LG? Eu tô reformando aqui, tá com uma sopa, tá tudo os blocos. tava tá os blocos velho, veio coloquei os blocos bonito, mas por que eu não, tenho não sua roupa? A nave, ah não, Apu, de novo. Mano, ela tá em cima da cidade, LG, Mano, a gente precisa lidar com isso. Tá, pera, calma, por que você tá assim? É uma longa história, mas eu tô bem, ó, oh, o que aconteceu com a tua base? Foi os alienígenas também? Sim, eles explodiram a minha base igual a sua, cara, daí eu... Daí por isso que eu tô morando aqui na cidade agora. Pera, você tá morando aqui? Inclusive, Sim. o que é essa muralha? Meu Deus, velho. eu saio um dia de utopia, já volta esse caos. Então, cara, não para de invasão alienígena, problema tudo, eu vou botar uma muralha em volta da cidade toda, e todo mundo que quiser viver em utopia vai ter que morar dentro da cidade. Mano, entrou, ficou, saiu, não entra mais, cara cara Não tá dando mais pra gente ficar Tendo esses problemas, sabe? Eu quero a segurança do povo Tá, tá, tá, tá, mas, ó De nada adianta você pensar em solucionar O problema do povo se tiver essa nave Voando ali em cima, né? É, isso isso é fato Qual que qual é a sua ideia pra gente lidar com isso? Entra lá dentro. Pera, agora? Agora? Mano, eu acho que é a melhor opção LG. Ó, olha só, o que, que acontece Eu tenho a Atena. A Athena tanca todo o dano Que eu levo. Inclusive, tá. eu só tô vivo Aqui por causa disso. Tá, mas você acha que isso realmente É uma boa ideia, cara? Mano, eu não tenho Outra opção, LG. Eu tava pensando e explodir a é supernova aqui na cidade Tentar convencer o carinha da loja de TNT A vender aquela, aquela dinamite Mas assim, cara eu acho que entrar lá dentro eu, eu consigo acabar com a nave por dentro, velho É, por dentro seria mais eficaz Porque se fosse uma TNT, podia machucar todos os moradores da cidade Fora que abaixo da nave, cara Tem o tem, tem um, tem um correio, a loja da porra Que vai acertar as pessoas Então, tem um problema, LG Você vai ter que evacuar a cidade Porque digamos que eu consiga derrubar a nave Ela vai cair É, fa faz sentido, faz sentido Ah, você acha que consegue alertar todo mundo da cidade pra vir pra cá? De repente aqui pra prefeitura Mano, abriga todo mundo na prefeitura Tá, beleza, eu faço isso, isso é tranquilo eu vou, eu vou evacuar a cidade e você então quer ser o responsável Por entrar lá e se arriscar Mano, é a única escolha, LG, é a única opção, cara Não tem outra opção, velho, eu entro Tento, sei lá, achar alguma forma de derrubar Ou counterar o que eles estão fazendo Porque, pensa comigo, a nave, ela simplesmente Veio pra frente da cidade e não atacou Ou seja, ela tem um tempo até recarregar Aquele míssel que ela dispara É, faz sentido, eu acho Quer saber, Apu? Eu acho que o que faz, LG, porque ela saiu da minha base E também demorou pra vir pra cá Apu, apu Cada segundo que a gente perde conversando aqui, pode são um segundo que eles estão preparando a próxima explosão. Você quer levar minha espada ou não precisa? Eu quero. Você tá. presta? Tá. Leva ela e toma cuidado. Você sabe tá onde bom? O House tá? Eu, eu não vou entrar simplesmente o lá house. dentro do Dane-se. Eu acho que eu precisaria de uma ferramenta de, de, sei lá, invisibilidade. Talvez um daqueles charme de ficar pequenininho. Mano, procura, procura o House lá no, nos hotéis. Procura nos hotéis, o o hotéis. Ou, ou perto da igreja. Que ele, é, e então os hotelzinhos perto do Pedrux ali, ó. Ou na igreja. que ele fez a igreja, ele pode estar lá, tá bom, cara? Tá, tá. Beleza. Valeu, LG. É nóis, Tchau. Bom, como vocês viram, aparentemente o Apu. Vai invadir a nave. Ele vai lá alguma coisa, tanto que tem até um pilar de terra ali. Eu acho que isso explica algumas coisas. Bom, eu preciso falar com o Jonathan e com o Drill para saber se eles vão terminar essa muralha logo, mano. Essa é uma das coisas mais legais que a gente já fez e que vai ajudar muito a proteger a cidade. O único problema é que ela não protege por cima, né? Mas se um o Apu conseguir destruir aquela nave, mano, a gente vai estar tá feito daí. Eu posso fazer uma cúpula também depois por cima, mas eu vou ver ainda. Na real, o Drill nem tá na loja. Ele deve estar tá trabalhando, né? Tá bom, eu vou deixar ele em paz e depois eu vejo isso. Então eu acredito que ele deve estar trabalhando para fazer mais moldes, porque é muito de fazer as curvas dessas barreiras. Tá, quer saber? V vamos ligar para o Pedro. Alô, é Alô, Alô, Pedro, você já chegou da churrascaria? Já, mas eu tô vendo alguém aqui peraí. onde você tá? Não tô te enxergando. <risos> e aí, tudo bom? Uh, Oi, oh, e aí, mano? Que e que aí, anda cara, fazendo aqui pra gente proteger a cidade. então cara? eu tô com um plano para evacuar a cidade, Pedro. Tanto que como você pode ver. Pera, pra que você quer evacuar a cidade que todo mundo vai embora? Não, pera, eu, eu, eu, ao acho o contrário. Evacuar o contrário. É evacuar o contrário, então. Eu quero evacuar ao eu... contrário a cidade. Tá, entendi. Então você quer sugar as pessoas para dentro da cidade. É, é isso. Bom, como você pode ver, eu estou levantando uma muralha junto com o Jonathan com o drill em volta de toda a cidade. Eu vou deixar de fora todas as bases, porque eu não estou nem aí para elas. O, a, o meu foco como prefeito é sempre proteger a cidade, correto? Não, eu concordo. Inclusive, ainda bem que a minha casa está dentro da cidade agora. É, e ainda bem porque sua casa tem várias casas. O pessoal pode morar, né? É novo ganhar dinheiro com isso, hein? Ah, mas é uma boa. Como você pode ver, Pedrux, olha O voltou uma barraca aqui O Delet também, e eu acho que a, Provavelmente todos os moradores E a galera que trabalha na cidade e não tem casa Vai acabar se mudando pra cá, eu tô pensando Tem que colocar várias camas aqui, ó Tá, é uma boa, porque daí pelo menos a gente consegue umas Moradias provisórias, enquanto a galera não, não mora aqui. É, então, por causa que Querendo ou não, conforme eu for crescendo a muralha Vai demorar um pouco ainda, então por enquanto o pessoal consegue entrar E sair da cidade, mas depois disso, ninguém Entra e ninguém sai, então se você Sair, você não volta, apenas com autorização e com o nosso avião, né? Ah, sim, verdade. Inclusive, o avião a gente tem que colocar em outro lugar. O que, que você acha da gente pôr aqui perto, ó? É um lugar é, que ainda tá tendo espaço. Né? Eu, eu acho que é um, é um local bom, né? A gente não precisa de um espaço tão grande assim pra gente zarpar. É, dá pra ser um, um aeroporto mais na diagonal, por causa que tem aquele, <risos> aquele negócio do house ali, ó. Ou, oh, mas na verdade pode ser aqui do lado da prefeitura, ó. Se liga. É, só é, depende de como for prefeitura. puxar a muralha, né? Tem que, tem que ver com o Johnny e o como eles vão fazer a muralha nessa parte. É, qualquer coisa, se der espaço, dá pra gente fazer um, um aeroporto mega longo até o banco ali ó sabe? tipo daqui para ah, cá essa sim inteira, é ó. é uma boa então outra coisa que eu tava querendo ver com você é você ainda não conseguiu a armadura pro povo né ah, ainda não na verdade é justamente disso que eu preciso falar com você eu preciso pegar o avião e ir para vila do gelo logo porque só lá que tem os materiais para me fazer a armadura igual do night tá bom pode pegar se faltar combustível pega no poço sem pagar e tá tranquilo tá bom ah, vamos fazer certo, o seguinte certo. ó você vai continuar atrás das armaduras e se você vê alguém da cidade fala para a pessoa que ela pode ficar lá lá no, na prefeitura se explica mais ou menos a situação mas eu vou tentar fazer todo mundo ir ainda hoje pra lá pra ficar em segurança, cara. Tá, certo, certo. Eu vou distribuir depois Sim. quando eu conseguir chegar. É, eu não sei se você sabe, mas apareceu uma nave ali. Então, eu vi. Eu tô preocupado porque eles demoram um tempo pra agir ainda. O Apu se voluntariou a entrar lá e atacar. Por causa que ele tem uma armadura muito resistente e ele levou a minha espada de dano infinito também. E aquela torre de terra ali? Será que o Apu já foi? Por isso que eles não estão atacando? Então, existe essa possibilidade, né? Se você pegar pra pensar, demorou uns certos dias até o ataque da base dele. Para mim, né? então talvez tenha que recarregar o raio? Talvez, eu não sei. Eu acho que é legal conversar com a Pô sobre isso, porque eu realmente estou achando estranho o, o comportamento deles. Quando eu vi a nave aqui se aproximando, eu falei, meu Deus, acabou, acabou, acabou tudo. Mas eles estão demorando muito tempo para isso acontecer. Então, eu acho que tá recarregando o raio deles e é uma coisa lenta. Porém, a, ainda surge a seguinte coisa com a muralha estando pronta, existe um mundo que as naves ou não vê a gente ou nada mais ataca a gente, porque né? vamos ser sinceros que não, é um dos problemas que a gente teve né? de vários sim, é verdade. Então, a, e após a, a, a muralha, eu quero ver alguma coisa para proteger a gente por cima. Então primeiro dos lados, depois por cima, tá ligado? Certo, certo. Tá, vamos ver depois com a isso e o que, que ele já fez para resolver nosso problema. Ah, sim, sim, eu tinha que falar uma coisa com você agora que eu lembrei. Meio que tudo que eu tinha, na real, eu não sei nem porque eu ando com esse controlinho, mas <risos> era o controle do meu sistema de baú, mas eu nem existe mais o sistema de baú. E é verdade, né? E agora? O que você faz com ele? É, então, ah, pode jogar fora, tem uma lixeira ali. Mas é que era o seguinte, eu precisava fazer várias camas roxas, né? Para o pessoal poder dormir na prefeitura. Eu não tenho lã, nem corante roxo, nem item. Ah, mano. Vai lá no meu apartamento, que lá tem bastante, velho. Tá, então eu, eu vou pegar lá então. Pedrux, mais tarde é nós se então, fechou? Beleza, fechou. Tá bom, o apartamento do Pedrux. Eu acho que não é o banheiro unissex, né? Não. É o apartamento 1. Eu acho que é assim. É, é. é tá, essa é a assim, é, né? Bo... Nossa, o baú do Pedro tem muita tralha, mano. Pera aí, tem alguma organizada aqui? Deixa eu ver. Pera aí. Roxo. Tem. Uma cama roxa só? Não, peraí. Deixa eu ver se eu tenho alguma tábua aqui. Se bem que aqui tem um sacos de dormir, né? Eu acho que o saco de dormir vai funcionar melhor nesse caso. Vamos fazer saco de dormir mesmo. Agora a gente vai levar eles lá para dentro da prefeitura. Vamos começar a chamar todo mundo. Nossa, como essa lua é bonita, né? Enfim, e depois o povo vai poder ficar em paz aqui conforme eu vou trabalhando para melhorar a cidade. Na realidade, vou colocar todo mundo aqui por enquanto, que é o local que tem, mas depois a gente vai um local melhor. Prontinho, temos várias camas. As únicas pessoas que eu vou deixar isenta de, de vir morar por aqui vai ser os policiais, porque eles precisam proteger a cidade, né? Bom, então vamos lá chamar todo mundo. Vamos começar pela Poc, por causa que querendo ou não, ela já passou por muita coisa desde aquele incidente do mundo invertido. E eu tenho certeza que ela deve estar preocupada e tensa com o que pode acontecer. Ó o Bial ali, ó, O lanche, as lojas. É, quando eu não tenho o que fazer nessa situação, a pessoa como é que fazer, né? Na real, vamos, vamos falar com ele. Peraí. boa tarde. Bial, desce aqui. V vem cá, vamos conversar, desce aqui. Ô, Bial. Oi, oi. Cara, é, pode abandonar sua casa? Abandonar minha casa, tipo, do nada assim? É, digamos que com essa ameaça alienígena e todas as outras ameaças que a gente tá tendo toda hora, a cidade não é mais um local seguro. E para torná-la segura, como você pode ver, eu tô fazendo muralha em volta de toda a cidade. E no futuro, eu quero tampar até a parte de cima. Eu imaginei que fosse você que tinha feito isso aqui e, e, e você percebeu que a nave está aqui em cima de novo. É, essa parte o Apu tá tentando cuidar para mim e depois eu vou resolver. Eu, eu acredito que essa nave, ela não consegue atacar toda hora que quiser, porque ela demorou muito para depois que explodiu a base do Apu, explodir a minha. Então a gente tem um tempinho para trabalhar com isso. Mas enquanto isso, eu quero muito me focar em proteger toda a cidade. E daí a regra é o seguinte que eu tô impondo. Ou você fica na cidade ou você fica para fora. Ninguém entra e ninguém sai. E é por isso que eu tô te convidando para vir morar aqui na cidade, Biel. Ah. Tudo bem, LG, porque assim, eu não sei se você conhece esses blocos aqui, ó, que dão pra guardar sim. bastante coisa, sabe? Ah, sim, sim, eu tinha uma, eu tinha uma, uma espada, uma, uma farm nesse local. Então, eu coloquei as minhas coisas primordiais lá dentro, sabe? Então, eu posso abandonar minha casa sem problemas. Cara, então faz o seguinte, mano, você pode pegar um colchão na prefeitura lá, ou pode fazer uma barraquinha, ou no futuro, depois eu ajudo todo mundo a fazer uma própria casa aqui, tá bom? Mas, por enquanto, mano, tenta ficar pela cidade, tá bom? Tá bom, é bom que a gente une forças contra esse negócio aí, né? É. Eu não sei o que que é. Mas são os alienígenas, mas enfim, ó, se você tem alguma coisa para fazer fora da cidade, é agora. Eu vou, eu vou continuar construindo a muralha e assim que ela estiver pronta, daí está tudo totalmente selado da cidade, tá bom? Tá bom, eu, eu acho que eu nem preciso mais sair, LG. Obrigado então por me tá. avisar be e be beleza, se mano. precisar de alguma ajuda, pode contar comigo, tá? Fechou, cara, eu vou lá falar com o povo da cidade, tchau. Tá bom, valeu. Tá. Oi, Ana, boa noite, tudo bom? In eu acho que você já tá ligado ali tudo que tá rolando desde com essa nave alienígena e com as muralhas da cidade, né? Eu não sei muito bem onde você e todo o resto do povo que trabalha aqui na cidade mora, mas eu tô convidando vocês a morar lá na prefeitura. Com tudo que tá acontecendo, meio que vocês não tem como sair sair outra da cidade. Eu não sei nem se vocês saem ou voltam da cidade, mas eu tô fazendo um local pra vocês ficarem seguros, tá bom? Então, por favor, não saia da cidade e você iria ter onde ficar agora, tá? Bom, vou avisar o resto do povo. Oi, Pok, tudo bom? Então, eu queria falar com você uma coisa muito importante. E aí, Jonathan, tranquilo, cara? Eu tenho que falar uma coisa coisa muito importante para você. Alfredo, é o seguinte. Eu preciso te falar uma coisa urgente. Jaiminho, Jaiminho. Boa noite, mano. Desculpa interromper o seu trabalho, mas a gente precisa conversar. E é muito importante. Beleza, passou um tempo legal já. Algumas pessoas já estão vindo para cá nessa primeira noite. Acho que na segunda vai vir mais, ó. Eu temos ali o Jonathan, o Alfredo, a Ana, a pouco estão junto ali, o Jaiminho. Depois eu tenho que arrumar algumas coisas. colocar o Pedro para trazer uns hambúrguer, umas coisas para o pessoal comer. E, e é isso. Bom, pessoal, você pode usar a prefeitura à vontade. Fiquem bem que agora eu preciso terminar a muralha, tá bom? Até, até depois.